Então, continuamos a discussão, eu gostaria de começar essa aula fazendo uma revisão sobre as, as equações de Maxwell, principalmente com relação aos campos, né? é, na verdade eu acho que devia ter feito isso no início da, da primeira aula, antes de começar a discussão, mas de maneira geral, é, a diferenciação entre os campos é, B, H, E e D, não é tão, tão crítica, porque em geral a gente vai estar tá discutindo os fenômenos óticos em regiões onde não tem cargas livres né? ou, ou, ou não tem correntes livres. Né? Então são meios não condutores e, e livres de corrente. Então essa.. É, em, muitas vezes esses campos coincidem, eles têm unidades ligeiramente diferentes, mas a, a, o efeito físico de ambos. Coincide, né? Então vamos falar um pouco sobre os campos, né? É, o campo elétrico, o deslocamento elétrico, o B e o H. Se a gente tem um meio é, de elétrico, bom, é, antes disso, a discussão que eu fiz na aula passada, como ela era, se referia ao vácuo, não faz tanta diferença, né? É, a discussão está correta, eu só quero chamar a atenção aqui. Então, de quando que, que a gente trabalha com um campo ou com outro? Bom, se eu tenho um meio de elétrico e eu, e eu considero a quantidade de dipolos por unidade de volume, dipolos elétricos, né? um volume pequeno, ainda que esse volume contenha vários dipolos, eu chamo isso de polarização. É, então, no limite... Evidentemente, isso vira uma derivada. Né? Então, isso é a polarização como um efeito dos, dos dipolos elétricos individuais. Né? É, Associada a essa é, polarização, eu poderia pensar que existe uma distribuição de cargas de polarização, que é o que está gerando a polarização, que a gente, então, pode escrever assim né eu tô só resumindo né? eu não vou deduzir tudo isso que que é o objetivo do da teoria eletromagnética né então aqui densidade de cargas ou carga de polarização então o campo elétrico total ele vai ser um duas componentes né as cargas livres digamos assim e as cargas de polarização né aqui então a gente chama de cargas livres né embora eu vou colocar aqui entre aspas né porque por exemplo num, num dia elétrico essas cargas não estão propriamente livres né? É, se não seria um condutor, ou se, fosse, se elas tivessem livres dentro de um, de um dielétrico qualquer, elas iriam para a superfície e, e teria um, um, ele, ter, ele deixaria de ter um componente de um isolante, por exemplo. Né? Então, às vezes, também a gente se refere a cargas externas, né? quer dizer, cargas que foram colocadas ali, que não são intrínsecas, ao, ao meio, né? e aqui então as cargas ligadas, que são as de polarização, que são aquelas que são intrínsecas né, ao, ao meio onde a gente está trabalhando. Bom, como muitas vezes a gente está mais interessado nas cargas que foram adicionadas e não aquelas que são inerentes ao meio, a gente muitas vezes define o deslocamento elétrico, ou a gente pode preferir trabalhar com o deslocamento elétrico como sendo o seguinte, né? E então dessa forma essa equação nota que que aqui eu poderia escrever Zero vem para cá, o epsilon zero vem para cá, esse termo vem para cá e então eu posso escrever toda a, uma vez que eu passo o, o divergente do p para cá, eu posso escrever todo esse lado. Então a equação se simplifica. E agora eu estou pensando num campo, na parcela do campo, digamos assim, que é produzido só pelas cargas externas, que em geral é aquelas que a gente está tá mais preocupado ou, ou, ou quer saber o efeito delas uh, explicitamente independente daquelas que são as cargas de polarização do meio. Nota que o, que o D tem a mesma unidade que o P, né? Uma, uma unidade, então, um pouco diferente do campo elétrico, mas uh, são proporcionais, né? Que, é o, que eu acho que é isso que interessa, né? Então, uh, muitas vezes a gente uh, pensa em dielétricos lineares... Quer dizer, onde existe uma proporcionalidade entre o D e o E. Né? E daí a polarização é também é, proporcional, diretamente proporcional ao campo aplicado. Né? Aqui, esse aqui é a suscetibilidade do meio. Né? E então... A gente olhando para essas duas, né? E vendo como está sendo escrito P. Se aqui tu substitui o P por Q e dá para ver. Às vezes eu estou misturando a notação, né? O meu Epsilon às vezes é mais fácil botar assim, mas não se preocupem, é a mesma quantidade, vou tentar não confundir, né? Então. Né? É, o épsilon é a permissividade, como a gente falou, e às vezes né, a gente tinha também definido a, a constante dielétrica né? que lá a gente chamou de é, permissividade é, relativa. Né? então é, no meio magnético a gente pode fazer uma coisa parecida né é, quer dizer o limite para um volume pequeno né Do, dos momentos magnéticos né que da soma dos momentos magnéticos que se encontram na região um volume ainda grande o suficiente para conter vários desses de maneira que que não se anule o M né e esse M a gente chama então de magnetização. Então de uma forma análoga ao que a gente vinha fazendo A gente tem aqui então as correntes, que seria uma analogia ao que a gente falou, as correntes é, livres ou externas, né? Aqui a gente chama as correntes de transporte. E aqui as correntes de magnetização. É, porque de transporte, porque essas são as correntes que estão uh, levando cargas de uma região a outra, né? E as correntes de magnetização, em geral, a gente associa com um laço de corrente, né? Que está restrito espacialmente, que desde gera um momento uh, magnético, e a soma de todos esses momentos magnéticos é a magnetização do meio, né? E, e, e tanto uma quanto a outra vai gerar um campo. Né? Então, é, de novo, a gente poderia escrever a corrente de magnetização né? Dessa forma E poderia, então, colocar essa equação Na seguinte forma E daí a gente tem uma equação, que é o, o, uma equação de, de fontes que está associada só às correntes de transporte. Né? E a esse campo aqui a gente chama H. Então a equação... É, então a gente produziu dessa forma. Duas equações que dependem só dos efeitos, digamos assim, externos ao meio. Né? Aqui a gente está olhando só para as cargas externas. Aqui a gente está olhando só para as correntes de transporte. Né? Nesse caso aqui não são é, efeitos externos, mas são aqueles efeitos não intrínsecos ao meio, né? que não dependem do meio, digamos assim. Né? É, dependem para o transporte mas não são aquelas correntes que estão localizadas, assim como aqui não são aquelas cargas que estão fixas né? é, no meio. Né? É, eu acho que fica, é, é, tá, sim, tá claro né? o que, que eu estou querendo dizer. Né? Vou tentar elaborar um pouco mais sobre isso. Né? Se a gente tem um meio isotrópico e linear, a gente, de novo, pode imaginar que a magnetização vai ser proporcional ao campo aplicado. Né? E aqui a susceptibilidade magnética. É. Aqui eu só esqueci de, de colocar explicitamente. Que o meu H então sobre zero B menos M e a gente pode escrever então para esses meios lineares, né? Então, comparando aqui, né? Eu conseguiria colocar. O H aqui juntando com isso, né? então, certo? Aqui o Mi continua sendo a permeabilidade magnética, a permeabilidade no vácuo, né? E a gente tem a permeabilidade relativa. Que pode ser escrito dessa forma. Então eu achei pertinente, antes de seguir adiante, fazer uma pequena discussão né, de como essas, essas equações são colocadas, né, em geral, num meio, num meio qualquer. Certo? Em geral, aqui eu vou utilizar mais ou menos a nomenclatura do Faules. Introdução à Ótica Moderna, né, que é um livro da, da bibliografia, em que a gente tem as equações de Maxwell escritas dessa forma. Certo? Então, sempre que. Eu acho que na primeira aula eu coloquei o B, né? Mas então lembra, a gente estava falando do vácuo. No vácuo os dois coincidem, não tem magnetização. O E e o D também, não tem polarização. Vai ter uma pequena diferença nas unidades, mas a gente consegue entender a física que está por trás dessas equações de maneira não ambígua, né? Que é o que, que, é o que interessa. Então, agora, gostaria de discutir, então, a propagação da luz, né? Mais ou menos da maneira que a gente vinha falando. A gente mostrou, então, para não confundir o U maiúsculo com o U minúsculo, eu vou tomar como Psi qualquer uma das componentes dos campos, né, ou x, y, z, como preferir, e a gente tinha mostrado que cada uma dessas componentes obedece uma equação da onda, e que a solução, né, é uma coisa do tipo. Eu vou seguir a anotação do livro, embora quando a gente está trabalhando em coordenadas cartesianas, eu acho que fica mais explícito escrever uma coisa desse tipo, né? É Tá? Então aqui esse R é, A gente usa R porque Porque usar o, o X vetor Pode parecer que a coordenada X Tem uma, uma distinção com relação às outras né? Mas muitos, muitos autores utilizam um X vetor Para indicar, para ficar explícito Que tu está em coordenadas cartesianas Mas nessas coordenadas, nessas coordenadas cartesianas tu está usando um vetor posição Para indicar a localização da do ponto em questão né mas então eu gostaria só de deixar claro né que a gente está escrevendo isso em coordenadas cartesianas e não em coordenadas esféricas ou cilíndricas. Né? bom como eu tenho uma onda plana o efeito de derivar essa onda plana com relação ao tempo né, faz aparecer um, um i ômega menos i ômega vezes a própria onda, né, como a gente está escrevendo ela como uma, uma exponencial, a exponencial permanece, né? é, E quando eu, eu faço a derivada parcial dessa mesma onda com relação a uma das coordenadas espaciais, nota que esse Kr aqui, então, Kxx mais y mais z, né. Então, derivar com relação a uma das coordenadas espaciais, vai zerar os outros termos, vai aparecer uma delas que vai sobreviver, multiplicado na frente da exponencial que se repete. Certo? E de maneira análoga. Então, eu acho que aqui dá para a gente é, inferir né, que se eu aplico o operador nabla, né, quer dizer que vai ser a combinação dessas três, eu vou ter o vetor k recuperado multiplicado pela própria psi vezes i. É, então, em resumo, se eu faço uma derivada espacial, ou melhor, né, agora eu vou pensar no caso tridimensional, isso é equivalente a multiplicar a psi por i vezes k. Se eu faço a derivada temporal, Então, a gente pode pensar em termos dos operadores. Isso já é um, um prelúdio ao, ao formalismo que depois foi desenvolvido na mecânica quântica. A gente pode pensar nos operadores, o operador temporal, como sendo substituído por isso. E o operador espacial, digamos assim, a derivada espacial, Certo? Como sendo multiplicado por isso. Bom, então voltando às equações de Maxwell. Bom, meio isotrópico, vou só colocar aqui. Quer dizer, kx igual ky igual a kz. Não condutor, né? Então Vou cansar de escrever as equações de Maxwell, né? Mas não faz mal, né? Cada vez que a gente escreve, a gente pensa nelas. Certo? Então, juntando isso com isso, a gente obtém algumas relações importantes. Então, quer dizer, esse operador aqui equivale, eu posso substituir esse operador por IK. Então... Eu vou ficar I, k vetorial E é igual a menos I, esse operador H. Então, primeira equação, o I some, o menos some. Né? Então... Certo? De maneira completamente análoga eu posso fazer aqui e vou obter, certo? E nas outras duas O que isso está me dizendo? Nota esses vetores são perpendiculares, certo? E ainda, se eu pego essa equação. E escalar a equação 3, né? vou colocar assim, esquematicamente, eu obtenho então a gente tem a seguinte identidade, aqui a, b e c são quaisquer campos vetoriais, né? Vou colocar assim. Não tem relação com nenhum dos campos que a gente está trabalhando, né? Então, a gente pode escrever. E o produto vetorial de um vetor com ele mesmo é zero. Então aqui é zero. Como esse termo é igual a esse, isso nos mostra também que é escalar H. É zero. Então todos esses vetores são perpendiculares entre si. K perpendicular a E, perpendicular a H. Então, multiplicando a primeira equação por ela mesma, né, fazendo o produto escalar dela com ela mesma. Só lembrando aqui, né, o, o magnético elétrico, o vetor de onda. Porque surgiram outros casos em outros contextos, né, o vetor de onda é aquele que aparece aqui no argumento da exponencial. Eu peguei aquela primeira equação que a gente obteve substituindo esse operador por IK e fiz o produto escalar dela com ela mesma. E agora a gente usa uma outra identidade. Eu gostaria de poder desenvolver todas essas identidades com vocês. Mas a gente não tem tempo hábil, né? senão vamos fugir muito do, do foco da disciplina. Então, eu imagino que vocês viram isso em cálculo vetorial. Se não, a maioria dos livros de eletromagnetismo tem uma revisão dessas propriedades no início. Então, comparando e substituindo, né? O A é o K, o C é o K. Então fica K cá, o B é o E, o D é o E, K K E E. Menos K E E K, que é zero, como a gente acabou de mostrar por serem ortogonais. isso é igual... Então, aqui a gente tem o módulo ao quadrado, o módulo ao quadrado, o módulo ao quadrado. A gente pode escrever que o H gente tinha aqui a velocidade da onda lambda sobre t. Então, isso é um sobre u. E mi pode ser escrito. Bom, já vou fazer isso, então. sim, né? Lembrando que a velocidade ao quadrado é μ vezes epsilon. Então mi pode ser escrito como a velocidade sobre epsilon. Então esse termo Então <coughs> Existe uma relação entre as magnitudes dos campos elétricos e magnéticos. Foi isso que, a gente, isso que a gente queria estabelecer. Bom, a gente ainda pode escrever isso como índice de refração, que é definido como a velocidade da luz dividido pela velocidade do meio. Né? Então, e muitas vezes a gente também escreve isso em termos de uma quantidade que se chama a impedância do meio ou do vácuo. E como aqui nesse caso Z0, impedância do vácuo. Como diz o nome, tem unidades de impedância mesmo. A impedância do vácuo é em torno de 300 ohms. Então, então isso são algumas alguns resultados que nos permitem... Começar a entender como são as características dessas ondas eletromagnéticas Enquanto se propagam no vácuo ou no meio né? Bom, como a gente é, pode ver aqui né, a, a onda está se propagando nessa direção né, Isso aqui está indicando a direção de propagação da onda O vetor de onda E esses campos que são oscilantes, lembra que a gente escreveu a componente de cada um desses campos como uma onda plana, esses campos oscilam perpendicularmente à, à propagação da onda. Então a gente define, é, ou é, pode ser útil trabalhar com o que se chama de vetor de, de pointing. que é definido dessa forma, que justamente indica a direção e o fluxo de energia da onda. Quadrado. As, a, a média, digamos assim, do vetor de point, pointing, bom, ele é proporcional ao vetor de onda, né? Mas então aqui se eu estou pensando num vetor de onda eh, normalizado, a proporção entre um e outro é o que a gente chama de radiância. Certo? E a gente pode mostrar, bom, então, se a gente escreve cada um desses campos, por exemplo, o campo E, como um vetor E0 modulado por um cosseno de Kr menos ωt. E o vetor h da mesma forma, né? Eu estou só mudando a a representação, né? eu estava falando em representação exponencial, complexa, agora eu estou voltando para as funções trigonométricas, só para a gente pensar na média desses vetores. Né? Então, esse meu campo é um vetor inicial que vai sendo modulado. É, eu, vou, eu vou tentar desenhar aqui, no esquematicamente, no espaço 3D é um vetor E0 que tem uma direção de propagação e ele vai sendo modulado nessa direção. Né? Ele vai sendo diminuído e aumentado por esse fator, por essa modulação, mantendo a direção e né? o sentido variando a magnitude. Bom, então o S vai ser isso né a média desses vetores modulado por esse cosseno ao quadrado né em média então se eu quiser saber a média do vetor s vamos pensar assim qual é a média do cosseno ao quadrado de um certo argumento né? eu sei que o seno ao quadrado de um argumento mais o seno ao quadrado do mesmo argumento é 1. Um. Então, se eu faço a média dessa equação, né, eu sei que... eu estou só induzindo né, a, a, a prova, né, não é uma prova, estou só induzindo o resultado. A média dessas duas funções é a mesma, então se a média das duas dá 1, um, cada uma tem que ter uma média de 1 um meio. Então, a média do vetor de ponte é 1 meio de E0. É, faz sentido, né? Como esses, esses vetores, esse vetor é o E0 que vai de 0 de zero a E0 e o outro vetor vai de 0 a H0, a média vai ser a metade disso, né? Já que a modulação se dá por um cosseno ao quadrado. É, então a irradiância é um meio. Certo? Que está me dizendo o quanto de energia em módulo, né, tá sendo transmitida, fluxo de energia, né, energia por tempo por área, né, quanto que está sendo transmitida pela onda. Bom, a próxima etapa, assim, na... na o entendimento que a gente está tá construindo, seria falar da polarização. Né? É, eu, eu vou deixar isso para a próxima aula, para a gente fazer, discutir bem a polarização, que é uma, uma característica importante das ondas eletromagnéticas.